Um acordo homologado pela Vara do Trabalho de Confresa solucionou seis ações civis públicas movidas contra a antiga destilaria gameleira. A conciliação soma aproximadamente R$ 2,7 milhões de reais e beneficiou 149 ex-funcionários. As ações foram movidas pelo Ministério Público do Trabalho após fiscalizações realizadas na Fazenda entre 2005 e 2009. A destilaria ficou nacionalmente conhecida na década passada pelo constante desrespeito a direitos trabalhistas, como a exploração de mão de obra em condições análogas à escravidão. Associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Grande podem se habilitar para a coleta de resíduos no Fórum Trabalhista da cidade. Os interessados também poderão se habilitar para receber os bens classificados como irrecuperáveis no processo de desfazimento de bens do TRT. Podem participar do processo instituições que sejam regularmente constituídas, que atuem na área de preservação do meio ambiente, em especial na área de resíduos sólidos. O prazo para entrega dos documentos se encerra no dia 4 de julho. Mais informações estão disponíveis no site do TRT de Mato Grosso.